Deus. Somente creio, <risos> sabe, Ele está dizendo, não precisa ter medo, só crer, sabe, é como Deus dizendo: é exatamente agora que eu entro em cena, é exatamente agora que eu faço, e a Bíblia diz que é exatamente isso que Jesus faz, Jesus chega e ressuscita a menina. Sabe, crer é uma escolha de não ver, mas sabendo que Deus está no controle É mesmo quando não existe um caminho, conseguir enxergar a estrada É mesmo quando não houver o sol, é a gente enxergar o alvorecer É mesmo quando todo mundo não consegue ver um cenário de paz Sentir paz Talvez por isso que o cristão irrita muito aquele que crê, que todo mundo desespera e diz, não, vai ficar tudo bem. É por isso que o cristão irrita, porque todo mundo desespera e diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, é por isso que todo mundo corre de medo Ele diz, não, nós não somos escravos do medo Porque o Senhor não nos deu um espírito de medo Mas de coragem e ousadia